Existem versículos na Bíblia que carregam enigmas ocultos sobre como manifestar qualquer coisa em sua vida. E até o final deste vídeo, você tomará posse de um segredo bíblico milenar que revela como de fato todas as coisas são criadas, incluindo a realização dos seus sonhos, assim como a criação de riqueza. Que haja luz! E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Preste atenção nesse versículo, pois logo mais nós vamos retornar para ele e tudo fará sentido. Uma das coisas mais preciosas que eu aprendi dentro da manifestação dos sonhos, assim como no processo criativo que faz você atrair qualquer coisa, foi que Deus, a vida, o universo, o todo, ou conforme diz Greg Braden, a matriz divina, está mais ansiosa para lidar coisas do que você está para receber coisas. Você pode manifestar a vida que você realmente quer com intenção clara, inteligência emocional e imaginação. Goste ou não, a sua vida é o que você escolheu. Essa frase é de Greg Braden. Preste atenção em três coisas que foram citadas nessa frase. Intenção clara, inteligência emocional e imaginação. Intenção clara para saber exatamente o que você quer. Inteligência emocional para lidar com a situação atual que você se encontra. Assim como para emocionalizar a sua imaginação criativa. O criador não trabalha de forma competitiva e sim através do modo criativo. E eu vou te explicar o porquê. Toda vez que você usa o seu trabalho mental e entra em ação através do modo competitivo, você emana escassez e limitação ao universo. Quando você trabalha ou sintoniza o modo competitivo, que é uma frequência que você acessa, essa máquina de energia magnética, que é você trabalhando energeticamente, faz com que tudo que está nessa mesma frequência seja atraído até, até você, a saber, escassez e limitação, que é o modo competitivo. É como se você dissesse, através da única linguagem que o universo entende, algo mais ou menos assim. No universo não tem o suficiente para todo mundo, então alguém precisa perder para me ganhar ou, se eu estou ganhando, alguém precisa perder. Quando você emana esse tipo de mensagem, é como se você estivesse limitando a sua atividade mental criadora para manifestar somente o que é escasso e limitante. Tá fazendo sentido? Existe um criador que criou todas as coisas, não é mesmo? E você é co-criador, pois tem a capacidade de criar a partir do que já foi criado. O avião, por exemplo, a matéria e capacidade para criá-lo já existia desde o início da criação. O avião já existia há mais de dois mil anos. O que não existia há mais de dois mil anos era a consciência de precisão do avião. E essa consciência de precisão do avião foi acessada há um pouco mais de 100 anos. O que eu desejo que você entenda e que foi escrito na Bíblia, é que você possui uma capacidade sensacional de trazer à existência o que ainda não existe. No livro de Romanos, no capítulo 4, tem uma passagem bem interessante dita pelo apóstolo Paulo, que diz o seguinte, Deus chama à existência aquilo que não existe. Em outras versões diz assim, chama as coisas que não são como se já fossem. Quando se fala sobre sermos co-criadores, de forma alguma estamos tirando o crédito de Deus, o Criador. Bem pelo contrário, é uma forma de honrar a Deus e a nossa existência, fazendo aquilo que fazemos de melhor, ou seja, criar coisas. Se você analisar o que está escrito nos versículos 3 e 4 do capítulo 1 de Gênesis, você verá o seguinte. Então Deus disse que haja luz e a luz começou a existir. E diz mais, Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Perceba que interessante, o termo Haja Luz vem de uma expressão hebraica. Se você for mais a fundo nessa mesma expressão, verá que se trata de um comando dado ao vazio existente. Cara, preste muita atenção nisso. Como o que só existiam eram trevas, escuridão... Deus deu um comando para que a luz passasse a existir, pois Ele viu a necessidade de existir luz. Onde eu quero chegar com isso? Sair do plano competitivo para o plano criativo. Quando só existia o vazio, as trevas, a necessidade, o Criador deu um comando criativo, primeiramente aqui, para que a luz passasse a existir, para então ver que a luz era boa. E só então decidir separar a luz das trevas. O bom do mal, a abundância da escassez, a verdade da mentira, a atitude mental criativa da atitude mental competitiva e assim por diante. Em vários lugares na Bíblia, você verá que a luz simboliza a verdade ou a iluminação. E é aqui que nós chegamos ao enigma oculto na Bíblia que não está mais oculto. Tudo se resume em você trocar a sua atitude mental do modo competitivo, ou seja, escasso, para o modo criativo, ou seja, abundante. E quando você muda a sua atitude mental através da sua forma de pensar e agir, você também começa a enxergar oportunidades na criação existente para entrar em ação e então validar o que já existe aqui dentro. Tudo começa aqui, o bem e o mal, a luz e as trevas, a verdade e a mentira, a abundância e a escassez. E tudo que você precisa fazer é dar um comando claro, ou seja, específico, daquilo que realmente você quer. Certo, mas que comando é esse então? Preste atenção, sabe esses pensamentos que ficam pairando na sua mente na maior parte do seu dia? Sabe essas conversas que você alimenta com certas pessoas durante o seu dia? Sabe essas decisões que você toma que te fazem agir de uma certa forma? Pois é, os resultados que você tem é um reflexo deste padrão comportamental. Se você está contente com isso, continue. Se você está descontente, mude os seus comandos. E como? Através dos seus pensamentos sentimentos, conversas, decisões e ações. Entenda de uma vez por todas que você está criando a todo momento a sua própria realidade. Você mesmo, através do seu poder criativo, dado por Deus, chama as coisas que não são como se já fossem. E isso, mais uma vez eu digo, através dos seus pensamentos, sentimentos, conversas, decisões e Ações. Greg Braden tem duas frases que resumem muito bem o que acabamos de discutir. Veja aí. Sentir é a linguagem que fala com a matriz divina, ou seja, o universo. Sinta-se como se o seu objetivo já fosse real e a sua oração já fosse respondida. A maneira como pensamos em nós mesmos dá origem ao mundo em que vivemos. Entenda que aceitar e exercer o seu poder criativo não é desonrar a Deus. Pelo contrário, é honrá-lo com os seus dons. A verdade é que você já está usando o seu poder criativo neste exato momento. Quem sabe você não esteja usando de forma positiva. Por isso eu escrevi o livro Os Códigos da Manifestação. Nele eu compartilho com simplicidade de entendimento uma sabedoria milenar que fará você pensar e agir de forma correta para manifestar todos os seus sonhos e objetivos. Essa é a minha forma de contribuir ainda mais contigo através da leitura. E eu te convido a conhecê-lo clicando no link da descrição ou neste link que está aparecendo aí na tela. Observação: Você recebe alguns materiais digitais como bônus junto com... O livro Fisco. E tem uma coisa, o frete é grátis para todo o Brasil. Se for o seu momento, fique à vontade para adquirir o livro. Bem, eu espero que essa conversa tenha feito sentido. E mais do que isso, que você aplique esse conhecimento. Aí na tela está passando duas sugestões de vídeos que vão complementar o que foi discutido através deste vídeo. Se você quiser, você pode clicar em um ou outro e assistir agora mesmo para expandir ainda mais o seu conhecimento. Eu te deixo um forte abraço e nos falamos em breve. Tchau, tchau.